eu tenho um presente pra vocês. Os mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou Seja e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje é meu aniversário, no dia 29 de setembro de 91, eu, esse ser humano que aqui vos fala, estava nascendo a uma hora da tarde na cidade de Sorocaba. E como toda festa de aniversário que a gente bola, tem que chamar os amigos. Então eu decidi fazer uma coisa para vocês. Mas antes, para você não perder nada do que eu é pronto por aqui, se inscreve no canal e clica no sininho maroto para receber Notificações De tudo que eu pronto por aqui antes de todo mundo E Monstrinho, que é Monstrinho, logo dá um joinha no começo do vídeo O Youtube tá cheio de gente, todo dia aparece um canal novo, com conteúdo novo E às vezes fica meio complicado pelo sistema de pesquisa A gente conseguir encontrar canais legais que combinem com o que a gente gosta Por isso, eu decidi criar uma tag chamada Tag Apresente Seus Amigos E mostrar pra vocês alguns dos meus amigos criadores Que tem canais muito legais e talvez vocês não conheçam a tag é bem simples e qualquer um pode fazer Basta você indicar seis amigos E dizer mais ou menos o que o canal deles funciona para que os seus inscritos conheçam melhor o trabalho deles E é lógico, você que é meu amigo indiquei Não esquece de fazer a tag me indicar também Então, nesse dia tão especial para mim que é meu aniversário Eu vou deixar nas mãos de vocês alguns amigos incríveis Começando pela Lari Mendes com o canal A Careta do Panda Olá galera, eu sou a Lari Croft <risos> Digo, Lari Mendes e bem-vindos ao A Careta do Panda A Careta do Panda é um canal super legal Pra você que gosta de cosplay, de maquiagem Pra você que curte o mundo nerd, o mundo geek, o mundo cosplay E todos esses lados, esse canal é feito pra você Então corre e confia é A Careta do Panda A Thaísa, ela é do canal Ruge no Bigode Olá coisinhas, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é dia de reboco, reboco dos bons ele é feito exclusivamente pra pessoas que gostam de estilo, de beleza, de maquiagem. Sem contar que ela é linda, ela é uma bonequinha alternativa maravilhosa e tem dicas incríveis no canal dela. Então corre conferir. O Criçau Mundo é o canal da Mônica Yugi. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cris ao Mundo. E ela é minha amiga praticamente de infância e eu já gravei vídeo com ela, vou deixar aqui pra vocês no card se vocês quiserem ver esse vídeo. No canal da Mônica você vai encontrar muitas coisas sobre anime. A Mônica, ela é desenhista, então ela ensina a desenhar também alguns vídeos dela. É um canal muito legal pra você que quer aprender, então corre lá, conferir. A Gabi Sploquete. Oi, oi, tchutchucos! Tudo bom! Ela é uma youtuber que eu conheci há um tempo atrás, numa das festas do YouTube Space. E ela é um amor de pessoa, apesar dela falar que vai vir gravar comigo e ela nunca aparecer. Isso é uma intimação, então, traste de aparecer. O canal dela é cheio de dicas diferentes e muito conteúdo, assim, desde viagens aos Estados Unidos, porque ela foi pra lá, ela morou um tempo pra lá e ela conta como foi isso. Até dicas de beleza, maquiagem, como criar seu blog, enfim, corre ver porque é muito legal. A Luciana Rimura, do canal Rei hey Rimura... Mas como é que vocês estão? Eu estou muito bem, muito obrigada Hoje eu trouxe uma tag pra vocês Música ela praticamente me iniciou Como apresentador de palco O primeiro palco que eu dividi em um evento de anime Foi com ela, eu aprendi muita coisa Tenho muito respeito por ela E agora ela tá no Youtube com um canal que fala Sobre muita coisa também voltada pro universo Mangá, universo HQ Coisas pra cosplay, porque ela é uma cosplayer Maravilhosa, então se você aí do outro lado Quer aprender um pouquinho mais sobre esse universo Corre no canal dela e confere os vídeos Eu conheci a Marina através Da mãe dela, a louca da Carla Bombonato No vídeo de hoje eu vou ensinar Fazer essa slime bef caseira da Dory. O canal da Marina é um canal mais voltado pro público infantil E tem muita, muita coisa divertida Se você gosta de amoeba, gosta de massinha Gosta de uns DIY meio assim, voltado pra essa coisa melequenta Se você gosta de sereias, gosta de pequenas histórias Então corre no canal da Marina e dá uma olhada porque você vai gostar E se você do outro lado já conhece algum desses canais Não deixe de comentar aqui embaixo o que você acha dele e se você não conhece, corre lá dá uma olhadinha e vem me contar o que você achou É isso aí, até a próxima e falou!